Fala, rockers! Tudo bem com vocês? Espero que sim, pois como que tá? Tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre as 10 bandas que lançaram álbuns no dia 20 de março ao longo dos anos e que venderam mais. Fiquem ligados ao vídeo. Mas antes de mais nada, peço para que deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal quem não é inscrito para ficar por dentro de tudo para ficar ligadinho em tudo que acontece aqui no canal e não se esqueça de apertar o sininho para notificações para ser notificado é claro mas sem mais delongas vamos ao vídeo Depeche Mode Songs of Fight and Devotion 1993 Esse álbum da banda britânica Depeche Mode, vendeu mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo Ele inclui hits como I Feel You, I Feel you I Feel E Walking In My Shows Já pensou você vender 8 milhões de cópias? É cópias pra caramba, né? Poison, Native Tongue, 1993 Album Native Tongue da banda americana Poison foi lançado em 1993 e vendeu mais de 2,5 milhões de cópias, no mundo inteiro Entre seus hits estão STAND, stand, stand, stand for what you believe. E WITH YOU SOFT SOME FIRE AND Ice Rammstein, Rise Rise, 2004 Lançado em 2004, o álbum e Raising Erasing, Da banda alemã Rammstein, vendeu mais de 1,5 milhões de cópias em todo o mundo Ele inclui música como Mantell e... América. rick james street songs 1981 lançado em 1981 o álbum street songs do cantor americano rick james vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo ele inclui hits como Super Freak e Give it to My Baby. Stone Temple Pilot Number Four. 1999 o álbum Number 4 da banda americana Stone Temple Pilots foi lançado em 1999 e vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em todo o mundo. Entre seus hits estão Sour Girl e, <música> e Down. Blue It to The Beat 1979. Lançado em 1979, o álbum It to the Beat, da banda americana Blonde, vendeu mais de 2 milhões de cópias. Em todo o mundo ele inclui hits como Dreaming e Union City Blue. Peter Gabriel Só 1986 Lançado em 1986 O álbum sul do cantor britânico Peter Gabriel Vendeu mais de 5 milhões de cópias Em todo o mundo Ele inclui hits como Slandy Hammer E... In New Year, ake so time new yong slap with angels mil novecentos e noventa e quatro. O slap with angels. No músico canadense, Neo Young foi lançado em 1994 e vendeu mais de 500 mil cópias em todo o mundo. Ele inclui músicas como Prime of Life e Changes Your Mind. Testament, The Gathering, 1999 Lançado em 1999, o álbum The Gathering, da banda americana Testament vendeu mais de 300 mil cópias em todo o mundo. Entre os seus hits estão Do Not Resuscitate e... True Believer <risos> Floating Molly Float, 2008 <risos> O álbum float da banda americana Floating Molly Foi lançado em 2008 e vendeu mais de 150 mil cópias em todo o mundo Entre seus hits estão Hick and Fork, Diving and Song, and Flood. You can join in if you feel like it. trying to the rest of the day, wonder what my liver'd say. Drink. Rocker, esses foram as 10 bandas que mais venderam álbuns lançados no dia 20 de março. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueça de deixar nos comentários qual desses álbuns é o seu favorito. Até a próxima, fui! It's something right. I'm